Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo, né? E hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal que vocês gostam muito Que é 13 fatos sobre alguém ou alguma coisa E hoje a gente vai fazer 13 fatos sobre a Millie Bobby Brown, que ela fez Stranger Things e outras coisas também, fez várias é, fez filme, tô aqui com a blusa da, da série de Stranger Things, olha que ela fez, né? Original porque ela é original, gente, é a Netflix. E vamos falar sobre Millie Bobby Brown, né? Então vamos lá. É, ela fez. Isso não é um fato, tá gente? Mas isso é tipo óbvio, né? Acho que todo mundo já sabe ou não, né, também. Mas ela fez Stranger Things. Já deixa o seu like, gente, porque aqui eu tô tentando manter a frequência mais de vídeos, né? Vamos lá pro fato. Então, gente, o primeiro fato é que ela nasceu dia 19 de fevereiro de 2004. E agora ela tem 15 anos. A altura dela é 1,63. Gente, o nome dos pais dela são Kelly Brown e Robert Brown. Vou botar a foto de tudo que eu tô falando aqui, gente. Se eu achar a foto, eu vou... E botando, tá? E pra vocês que achavam que ela é ela nasceu nos Estados Unidos, não, gente. É, ela nasceu na Espanha, em Marbella, tá, gente? Então ela não nasceu aqui nos Estados Unidos, ela nasceu na Espanha. Mas ela é de nacionalidade inglesa. Em 2011, que ela é, começou a viver em Orlando, nos Estados Unidos, gente. E ela foi pra Hollywood depois, por causa que os pais dela estavam incentivando muito a carreira dela. De, nesse meio de atriz, gente Os pais da, da Millie, né, e ela também, né é, Quase já foram uma falência por incentivar muito ela na carreira de atriz E ela, ela, eles já tiveram que pedir dinheiro emprestado ao empresário dela, gente então, bem complicado, né? Porque eles queriam investir mesmo na carreira dela e, te, e tiveram que vender tudo que eles tinham, sabe, gente? Pra poder investir. Mas, né, gente? Depois de procurar tanto papel, tanta coisa, valeu a pena porque hoje ela tá bem famosa, né? E tá... Conseguiu recuperar tudo. Já foi indicada... A UEM como melhor atriz de... Eu vou deixar escrito aí na tela, gente Mas ela também foi indicada Três vezes é, Ao Screen Actor Guild, tá, gente? E ela chegou a levar um, gente Gente, a, a Millie Isso eu acho que você provavelmente não sabe Eu também não sabia Mas é que ela é parcialmente surda, gente Em uma entrevista à Variety, gente Em 2017 ela, ela revelou que nasceu Deficiência auditiva gente, em um dos ouvidos e que isso foi aumentando ao longo do tempo, gente. Ela disse que não se ouve, gente, quando ela tá falando muito bem e que ela não se importa se soar ruim quando ela tá trabalhando. E ela também disse, gente, que quando, tipo, ela tá trabalhando, né, que ela tava gravando o Screamed Things, o o cara lá, né, o diretor de Stranger Things, quando ia falar ação, ela não escutava, gente. Então, é, ou eles faziam um sinal com a luz, sabe? Piscava a luz que já tava gravando. Ou eles falavam, ação! Gritava, sabe, para pra ela escutar. E teve uma vez que eles gritaram pela primeira vez pra ela escutar e ela falou, ah, agora eu ouvi Ela é a terceira de quatro filhos de Kelly e Robert Brown, gente. Ela também é... Tem as habilidades de uma cantora, gente. Ela é quase uma cantora, né? Porque ela canta muito bem. É, eu vou deixar um trechinho aí dela cantando rap e alguma música normal. He's riding on his bike, yes! That's when they met me a left. I had no hair on my head, I have been so close to death. Courtesy of Dr. Branagh, who's hunting me 24... Stays in the bar and her, your old dust leaves and your skull t-shirt. Like Antes dela ser atriz, ela, o sonho dela mesmo era ser cantora Mas aí ela foi atriz Gente, uma das suas melhores amigas é Mary Ziegler Eu não, vou, não sei se eu vou achar uma foto dela aí mas se eu achar, eu vou botar aí pra vocês, gente. Gente, a Miri se tornou a pessoa mais jovem. A aparecer, sempre a aparecer na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo, gente, da revista Time. Então, gente, esses foram os fatos. Eu espero muito que vocês tenham gostado, de saber essas curiosidades. Esse vídeo aqui da Billy que eu fiz, e esse da Ariana, gente. Eu fiz esses dois vídeos e vocês gostaram bastante. É... Então eu vim aqui de novo fazer mais um, eu vou deixar aqui nos cards, já passou, né, aqui nos cards, pra você ir lá, depois terminar a ver esse, né, que já tá acabando, você ir lá e ver aquele, gente, porque é muito legal. Esse vídeo aqui, gente, tem, ficou um pouco curto, mas eu espero que vocês tenham gostado, gente. Então é isso, um beijo e tchau!